Fala galera, beleza? Aqui é o Henrique, seja muito bem-vindo ao canal Trabalhar em Casa Ganhando E, e aí, tudo bem com vocês? É, então é o seguinte, eu estou fazendo esse vídeo hoje que eu quero falar com vocês Sobre é, três ideias de nicho que você pode usar para ranquear melhor os seus vídeos tá? Porém antes... Se você ainda não é inscrito, que você possa ir se inscrever, compartilhar com os seus amigos. E lógico, como você vai gostar desse vídeo, que você possa dar o seu like. E lembrando também que eu quero recomendar a você o curso Ranqueamento de Vídeos, é, o Pulo do Gato, do Erivelto, tá? É, que tem muitas estratégias legais aí para ranqueamento de vídeos como fazer vídeos interessantes, né? e como utilizar várias ferramentas para fazer inúmeros vídeos ao mesmo tempo, tá bom? Então, ranqueamento de vídeos, o pulo do gato, o link está aqui ó, na descrição deste vídeo. E, então, é o seguinte, nós, é, eu quero falar hoje sobre ideias de nicho que você pode utilizar para ranquear melhor os seus vídeos, Antes você deve saber que você, para iniciar qualquer tipo de projeto, é muito importante escolher um nicho para que poder, por exemplo, trabalhar. É, se você for fazer um canal do YouTube, ou um blog, ou uma página no Facebook, ou até mesmo é, um tipo de Instagram, é muito importante você saber qual nicho, definir, né? Definir qual tipo de nicho que você vai trabalhar é muito também interessante que você faça uma pesquisa de palavras-chave tanto no Uber Suggest é, quanto também no VidIQ, que inclusive eu já tenho os vídeos anteriores falando sobre essas duas ferramentas que ajudam bastante e definindo a, o seu nicho, né, desse, definindo o, o assunto que você vai falar, né, tratar naquele naquele canal, naquela página ou no, naquele Instagram. Então é, depois que você definiu, é, você tem que in, fazer pesquisas, né, sobre aqueles aquele nicho para poder explorar, né, e sempre trabalhando com palavras-chave referentes àquele aquele nicho, aquele assunto, né, e é, se aprofundando cada vez mais, porque aí você vai Tendo, as pessoas vão tendo você como uma autoridade sobre aquele assunto, né? E também aquele, aquele nicho vai sendo procurado e você vai sendo encontrado, né? E eu vou te dar aqui três ideias, tá? De, de nichos interessantes que você pode trabalhar, né? Que dão muito certo, né? É, um é o nicho de é, saúde, Tá? Não necessariamente emagrecimento, que está relacionado, mas não você pode, por exemplo, trabalhar com... falando sobre diabetes, por exemplo. Né? Faça pes... Se você for trabalhar com diabetes, vou te dar uma dica, faça pesquisas sobre diabetes, tá? se aprofunde no assunto. É, então, saúde, é, artesanato, né? que também há muita procura sobre crochê corte e costura, é, é, arranjos, arranjos de flores, é, enfeites de festas, né? então tudo isso faz parte do artesanato. E é, por fim, é, o nicho de música, que é muito pouco explorado né? e que também tem bastante procura, muita gente gosta desse nicho, né? que você pode explorar bastante esse nicho, que é o nicho de música. Tá? Então esses três nichos, você trabalhando palavra-chave, fazendo uma boa pesquisa e se aprofundando no assunto, né, as chances de você ter sucesso são muito grandes. Tá bom? Espero que você tenha gostado desse vídeo, se você gostou dá seu like, inscreva-se no canal e compartilhe com seus amigos. Não se esqueça, curso ranqueamento de vídeos do Erivelto, link na descrição. Um grande abraço a todos e até mais.